Eu preciso desmistificar três coisinhas aqui importantes antes da gente dar sequência nessa aula, tá? Primeira coisa é o seguinte, eu já coloquei aqui. Quando eu falo coach, a tradução de coach é treinador. E esse cara é o profissional. É o profissional que aplica a metodologia coaching. Deixa eu explicar isso porque tem uma confusão danada. Então, observa. Quando eu falo coaching, terminando assim, ó, tim, coaching, esse é o método, este é a metodologia. Quando eu falo coach, sem o tim no final, coach, esse é o profissional quem aplica a metodologia. Por que, que eu estou explicando isso? Porque às vezes eu encontro em eventos, em treinamentos em congressos pessoas que têm formação em coaching elas dizem assim eu também sou coaching quando o sujeito diz eu também sou coaching ele tá cometendo um erro muito grosseiro e básico e que erro grosseiro e é básico é esse é a mesma coisa que você psicólogo dissesse assim eu sou psicologia é a mesma coisa que você administrador dissesse assim eu sou administração é a mesma coisa que você, engenheiro, dissesse assim, eu sou engenharia. Então observe, você não é engenharia, você não é psicologia e você não é administração, você é um administrador, você é um engenheiro, você é uma psicóloga. Então quem faz coaching é um coach, então coaching é a metodologia e coach é o profissional que aplica a metodologia. E o mais interessante disso é que eu recebi diversas mensagens ao longo do dia e eu percebi muita confusão com relação a esses termos. Então, toma cuidado, se liga, anota isso, porque isso é questão de prova, hein? E o outro ponto é o seguinte, esse cara aqui, ó, coach, é quem passa pelo processo de coach. Então, é como se fosse a palavra coach, como se fosse não, de fato é a palavra coach, com dois es no final tá que são dois esse no final com que quem é o coach é o cliente deste profissional é quem passa pelo método de coaching esse cara também pode ser chamado de cliente não tem problema nenhum ele pode ser chamado de cliente de coaching fulano é meu coaching ou fulano é meu cliente de coaching também não está errado Ok no espanhol você vai encontrar muito esse termo coaching. Eles não usam coaching, eles chamam de coachingador, que no português não soa muito legal esse termo coachingador, tá? Mas se você pegar literaturas em espanhol para ler sobre coaching, você vai encontrar o termo coachingador se referindo ao coaching, ao cliente de coaching. Agora, galera, deixa eu dar uma dica para vocês: nunca esse cara pode ser chamado de paciente, ele não é um paciente, ou ele é um coachee, ou ele é um cliente de coaching, paciente de maneira nenhuma, correto?